É. Ah, pode ir pra, já tá paralisando Mas agora esse cara tá ligado Meu parceiro que na batida Agora oh, mano, eu tô lisando. Tá ligado mano, você escuta Na mala filhote você não aqui nessa luta É melhor você parar meu chapão É mudar sua carcaça E a sua conduta Pode ir pra se encaixar Na moral, filhote eu vou chegando Sabe que agora não tá te apertando Por isso que agora eu vim para matar Sabe que agora a ideia é direta Você é mais falso que o por preta Cala a boca mano porque que eu sigo Na moral moleque agora eu te digo Me Vai tomar no cu de James Rapaz, agora esquem o play. Por isso que eu te bato, moleque delinquente, hoje em eu de dentro um pouco vou com me fudendo pro oponente. Oh. Debochado esse do <risos> oh, outro lado, velho. Oh, oh, Peguei na voz, vai que oh, vai, vai oh, que oh, vai! Ó, oh, tá querendo que pro Falou pra cai, falou pra cai. O meu rap é pesado e ele vai surgindo, respeita. Porque tem que ir sofrido. o bagulho é louco Fique desse jeito e primeiro é o Meu chapa é o respeito a esse fala. Meu chapa aqui é copa Briga. De que vai me matar, só que não mata nenhuma formiga O bagulho é desse jeito, é de que são Tá no chão, é o um jornal, aí é desse jeito, meu chapa chegou chegando Cadê? É o um jornal, porque tá procurando, escuta o bagulho Você não rima nada, não adianta vir aqui com suas rimas decoradas Porque você tá ligado? Sabe como é que é? Pode treinar é tanto, nunca chegará é no meu pé pode tá. Pedrinho, primeiro voto em 3, 2, 1 1 a 0 BLDT Pela ordem, barulho para jornal Oh! Barulho para BLDD! Oh! Dois, BLDD oh! ele ele levou vai, o primeiro round, ele e terminou, ele volta, ele é. vai, DJ! Desculpa, BLDD, eu não ter feito isso com você! Agora, então, vai dar tá certo, tá tá certo, tá certo, certo, vai tá dar certo! Vai dar tá certo, vai dar certo! ó ó, ó. Aham, uhum, aham uhum. <risos> Desse jeito meu chapa, eu chego pensado Negócio link, respeita o DJ Porque é ele quem solta esse beat O beat é verdade, é improvisado O bagulho é louco, é uma beleza. Aham, uhum. esse já foi nocauteado Desse jeito, escuta o bagulho Rima não para, pode vir com pé e mão Porque eu vou só nas balas E o bagulho se fala, meu chapa É uma instrução Se servir com essa briga, prepara o seu caixão uhum. Desse jeito, meu chapa não tô sozinho. Jesus põeu na cruz e a coroa foi de espinho. Bem, oh! oh! Senhor! Oh, é Tem resposta do outro lado, oh. 30 segundos de resposta para o Jornal. Vai, DJ! Eu sou falho, na moral da sua frente eu não saio. Sabe que agora eu te mando pro caralho. Eu não mato as comidas, pois ela honra o meu trabalho. Isso que acontece quando eu rimo, sabe que agora na batida eu te oprimo. Cê falou de criança, porque eu zé Ruela. E o meu freestyle ele é puro, igual a alma dela É isso que acontece oh. com você Você tem que entender na fita, você não tem que te absorver O DJ Igor solta o beat Na moral, você sabe que aqui você tem limite Ele solta o beat e essa rima não tá errada É o BLTV que adora soltar todas as paradas oh, oh, oh, oh. Será, meu Deus? E aí, ali? <risos> Será, meu Deus? Será? É Será? Que vamos então pela ordem de rima Barulho para a BLDD uh! Barulho para João não uh! Por vocês BLDD 1 a 0 Jurados votam em 3, 2, 1 <risos> BLDD 3 a 0 BLDD está na próxima